Como recrutar mais pessoas pela internet, como vender produtos pela internet, são as perguntas que eu mais recebo quase que todos os dias pelas minhas redes sociais. Então eu resolvi fazer esse treinamento para te ensinar um método, um passo a passo que realmente funciona. Para mim não foi nada difícil recrutar pessoas pela internet, para mim não foi nada difícil vender produtos pela internet, porque eu sou formado em marketing, eu sou mercadólogo por formação acadêmica, então usei algumas estratégias da pós que eu fiz, do MBA, que eu fiz da faculdade, onde eu aprendi algumas coisas, e por durante muitos anos estudei marketing digital, então não foi nada muito complicado, o que realmente foi desafiador e complicado é chegar num método simples e duplicável para as pessoas, principalmente para minha equipe, para crescer, e usando esse método eu consegui aí ter organização em mais de 24 países, que faturou quase 5 milhões de dólares, ganhar diversas promoções, viagens, bonificações, e como que eu cheguei é, desenvolvendo essas habilidades. Qual o método que eu apliquei? O método que eu apliquei, ele é muito simples. Ele é baseado no método PDCA, que foi desenvolvido pelo matemático francês René Descartes. Toste! E ele foi aprimorado pelo Eduard Deming, que é um americano, um americano, que trabalha com gestão de processos. E após a Segunda Guerra Mundial, ele foi para o Japão para ajudar a construir as empresas, reerguer as empresas no Japão. E você sabe muito bem que o Japão é uma das maiores potências hoje do mundo. Então é um método que realmente funciona. O que, que eu fiz? Eu peguei o método PDCA e desenvolvi um método próprio, baseado em sete passos e três pilares. Por quê? Para me aplicar nas estratégias de marketing digital, um método que é simples e que realmente Funciona, funciona para mim e funciona para centenas de milhares de pessoas da minha organização. É exatamente isso que você vai aprender nesse treinamento. E por que, que eu estou fazendo esse treinamento dentro do meu carro? Eu não estou fazendo esse treinamento dentro do meu carro. Eu estou aqui com esse computador de onde eu vou passar o treinamento e estou aqui com essa câmera a qual eu quero ligar para algumas pessoas ao vivo agora da minha organização. Inclusive, eu estou com uma lista aqui de centenas de pessoas, muitas pessoas que têm muito resultado. Com esse método, aplicando esse método Eu vou ligar para algumas pessoas, não sei se elas vão atender Porque hoje é uma segunda-feira, é, em torno de 10 horas da manhã Mas eu vou ligar para algumas pessoas para perguntar para elas aqui ao vivo Como que elas conseguiram o resultado, qual que foi é, a experiência delas Então vamos lá, eu vou começar a ligar aqui e vou apertar aqui para a gente ver se a gente consegue Se a gente consegue aqui falar com alguém, vamos lá gravando, vou ligar aqui, vamos ver se vai atender vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, aqui essa é uma pessoa incrível, vamos ver aqui Bom dia Luiz André Grazettin Bom dia Leandro Fonseca, tudo ótimo? Tô, tô gravando ao vivo aqui e quero te fazer umas perguntas muito rápidas aqui, é, antes se apresenta aí, o pessoal está nos tá nos escutando, está nos vendo Eu sou dentista, né? em tempo parcial sou o profissional do Marte Multinível ou Marte Relacionamento né? porque entendi né? que a gente não pode botar todos os ovos na mesma cesta então eu trabalho meu sustento na minha profissão e trabalho meus sonhos no nosso relacionamento que show. Dedé, eu tô gravando esse vídeo aqui para você contar aí rapidamente como que eram as suas redes sociais e os resultados que você tem. Você já recrutou alguém pela internet? Então, minhas redes sociais eram quase que não existiam, eu só divulgava um pouco de algumas viagens, coisas que eu fazia com a minha família e a partir do momento que a gente fez Treinamento com o Leandro coisa, a gente começou a se posicionar na rede social, e aí atraiu pessoas, hoje algumas pessoas estão no nosso negócio através da rede social vendemos produtos, mostramos os benefícios dos produtos e isso deu muito resultado que show, tá feliz André? tá <risos> bom <risos> legal valeu a pena fazer as mentorias os cursos estão tá crescendo, tá bacana e vale pra vida né? Vale pra vida, é, valeu muito a pena Se você quiser crescer como pessoa, faça isso também Show, valeu Dedé, muito obrigado aí pela, pela participação Dá um alô pra galera aí Valeu galera, Uhul. Até Vamos ligar pra mais uma pessoa aqui, vamos ver se a gente consegue falar Eu acho essa pessoa incrível também Vamos ver se a gente consegue, eu vou gravar aqui Vamos ver se a gente consegue, é... Falar com essa pessoa oi Gladys! Bom dia! Tudo bom Gladys? Tudo! Estou filmando você aqui com essa baita câmera aqui, tá todo mundo nos vendo, tá ao vivo! Gladys! Eu, eu tô gravando porque eu tô fazendo um treinamento aqui pra galera, vou deixar disponível pra todo mundo crescer nas redes sociais. E eu liguei pra você aqui nessa lista enorme aqui de pessoas aqui, porque, nossa, a tua história é incrível. Você praticamente é uma influenciadora digital hoje, é, tem resultados incríveis. Fala pro pessoal aí a tua experiência na internet. Bom dia pra todo mundo, então, Leandro, eu de surpresa aqui, né? <risos> que assim, é assim, a surpresa. Eu percebi que as pessoas me seguem muito. É, hoje eu tenho um número bastante grande de seguidores. né? As pessoas olham e, e curtem meus vídeos. Se eu tenho um seguidores que gostam. Né? Tá feliz com o teu resultado? Eu estou, estou bastante. <risos> que porque eu gosto dos resultados. <risos> Gladys, eu vou te fazer uma pergunta aí. Se você puder responder, responde. Que idade você tem? <risos> eu tenho. É. 61 anos trabalhando nas redes sociais, isso eu acho maravilhoso, é a prova que todo mundo pode, influenciando positivamente as pessoas, crescendo no marketing digital, no marketing multinível, vendendo produtos, construindo uma organização incrível. Parabéns, Gladys! Obrigada. Beijo! Ah, sou, sou mãe de três meninos e, e sou vó do Benício. Nossa, vovó digital <risos> influenciadora. Obrigado, viu Gladys? Uma semana para você. Beijo no coração! Dá um, dá um tchau para a galera aí. Motiva o pessoal usar as redes sociais aí. Obrigada, <risos> beijo. Tá aí, mais uma pessoa com resultados incríveis. Agora vamos lá para o meu escritório que eu vou passar todo o treinamento na tela do meu computador. Eu vou te mostrar aí é, os três pilares, né? o, o, o método PA, que é planejamento, execução e análise. E os sete passos. E no final desse vídeo você vai aprender a ganhar dinheiro muito rápido pela internet. Vai ser muito legal, tá bom? Bora lá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no nosso treinamento. E antes de iniciar o treinamento eu peço que você pegue papel e caneta, pois existem elementos que são muito importantes nesse processo. Você tomar nota para que você tenha muito resultado e sucesso no teu negócio de marketing de relacionamento. Mas agora eu quero te fazer três perguntas. Você conhece alguém que já comprou algo pela internet? Você conhece alguém que já arrumou um relacionamento, um namoro? Quem sabe até casou-se pela internet? Você mesmo já comprou algo pela internet? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas três perguntas, então você vai concordar comigo que a internet funciona e funciona muito bem e que talvez não esteja funcionando para você ou da maneira que você gostaria que funcionasse porque você não segue uma metodologia, não segue um passo a passo. E eu tô aqui para te apresentar o método PA e resolver completamente esse teu problema. E se você acompanhou o início desse vídeo, você viu que essa metodologia, ela é baseada num método científico desenvolvido pelo René Descartes, um filósofo francês que ajudou a metodologia dele a construir uma nação através do aprimoramento do Edward Demi que essa mesma técnica é usada por centenas de milhares de empresas no mundo todo, como Coca-Cola e Banco do Brasil. Eu vou te ensinar aqui o que eu fiz para ter muito resultado pegando essa metodologia e simplificando ela para você. Mas antes eu quero falar uma coisa para você, você sabe onde o dinheiro está? O dinheiro está onde a atenção está. E a está nos smartphones conectados à internet, está nos computadores conectados à internet. E não adianta remar contra a maré. Ou você tem um negócio na internet ou você está caminhando para definitivamente não ter negócio nenhum. E como que funciona o método PA? Planejamento, execução e análise. É muito importante você entender que você precisa ter um plano, você precisa planejar. Mas você sabe que nenhum plano sobrevive ao campo de batalhas? Então você deve estar se perguntando. Mas Leandro, por que, que eu terei um plano se ele não sobrevive ao campo de batalhas? Na hora de executar ele não vai sobreviver. Porque você precisa entrar em campo sabendo a regra do jogo. Para que você possa analisar as tuas métricas, os teus erros e acerto. Porque o que eu quero, o que você quer... O que, que todos nós queremos? Nós queremos diminuir esforços e ter o maior resultado possível. Mas como? Acertando o centro do alvo. E é exatamente isso que você vai aprender no método PA. Como reduzir esforços e ter o maior número de resultado possível acertando o centro do alvo. E é exatamente agora, no meu treinamento online, onde eu vou te ensinar como reduzir esforços e aumentar os teus resultados a partir do método PA. Então me acompanhe aqui na tela do meu computador. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo na tela do meu computador. E o treinamento já começou. E o um método PA é algo muito simples. São apenas sete passos que estão num tripé de três pilares. E eu vou te apresentar agora cada pilar e cada passo desses sete passos. O primeiro pilar é o pilar do planejamento. É onde você precisa planejar as suas ações. E dentro do planejamento, eu preparei dois passos, dois passos muito simples que você precisa entender. O primeiro, a primeira parte do planejamento é planejar a sua estratégia de ação. E você precisa fazer algumas perguntas muito simples para você entender isso. Como definir a estratégia? Fazendo as perguntas. Essas perguntas são perguntas essenciais. Como sair do estado atual e chegar ao estado desejado? É entender o ponto que você está para saber onde você quer chegar. Você precisa saber algumas coisas que são muito importantes. Meu estado atual, quais as habilidades que eu tenho, quais as habilidades que eu preciso aprimorar e quais habilidades que eu preciso desenvolver. Meu estado desejado, saber o ponto que você quer chegar, o ponto de partida e o ponto de chegada O que o meu produto ou serviço oferece? Quais os diferenciais do meu produto ou serviço? Qual o meu público-alvo? O que eu preciso para melhorar? Qual solução meu produto ou serviço pode oferecer? E pesquisas. Sobre público-alvo, é importante entender que na internet é um pouquinho diferente. Você precisa construir um avatar. Né? E o que é esse avatar? Esse avatar é o perfil exato e completo é aonde a tua forma de comunicar vai chegar nessas pessoas é como você comunica para aquele determinado avatar aquele público-alvo ok e eu preparei um material chamado canvas e você pode ver que tá um anexo aqui esse material ele vai ser um bônus eu vou eu vou te presentear com ele tá bom e aqui você vai poder é, escrever é, o nome da tua persona sexo idade e tudo mais então é, eu preparei esse material para você também ok é, qual solução meu produto ou serviço pode oferecer? Você precisa fazer as pesquisas é, e quais é, é, formas de pesquisar? Existem diversas. Aqui eu estou te apresentando uma que é o Google Form, que é o formulário do Google. E existem estratégias para isso, ok? É, você precisa entender o, como monta uma lista de e-mail, marketing, linha de transmissão ou chatbot de Facebook, né? um conceito de funil, lista de automação e você precisa ter missão, visão e valores, Ok? Como se tornar uma celebridade autoridade na internet. É isso que a gente vai construir juntos. É como aumentar a tua audiência e o que é o branding, o branding é, digital. Como que é esse branding é, e para que, que serve? O branding conquista coração. Como que você vai conquistar o coração e formar uma legião de seguidores é, do teu avatar, dentro do teu avatar. E o que é o marketing, né? o que é o marketing pessoal digital? O marketing conquista mercado, ele vai lá e faz a venda tá fazendo sentido tá vendo como é simples parece que é muito complicado mas não é é um passo a passo eu vou te dizer mais você não precisa é, entender de tudo você pode montar a tua estratégia com alguns pontos do que eu vou tô te mostrando aqui ok bom é, dito isso é importante é você entender o segundo é, passo do primeiro pilar ok que é o passo de você é planejar a tua é, estratégia? Quais ferramentas que eu uso para mim planejar minha estratégia? Quais são essas ferramentas? É disso que eu quero falar para você aqui, ok? Existem diversas ferramentas, eu vou te mostrar algumas aqui. É, eu acredito que principalmente, eu não sei se você. É, já perdeu um, uma senha de Instagram, Facebook, isso acontecia muito comigo, até eu descobrir esse programa chamado LastPass. É um programa que você coloca todas, todas as suas senhas ali dentro, é, de e-mail, de Facebook, de Instagram, de tudo que você possa imaginar. E aí, é, esse programa é gratuito, você vai ter acesso a todas as senhas é, apenas colocando um login e uma senha, ele direciona para as plataformas tuas redes sociais. É incrível! Nunca mais tive problema é, depois que eu descobri essa ferramenta. O Google também é uma ferramenta gratuita. Você, a gente vai falar sobre a agenda, os documentos do Google que são muito importantes. É, você ter um, um drive lá com os documentos e o formulário, ok? Uma ferramenta que ela é muito é, usada, eu uso muito também, é o Trello, também uma ferramenta gratuita de acompanhamento diário das ações, isso é fantástico, né, você ter as suas metas diárias e ir acompanhando. E o mapa mental, o mapa mental é esse que eu estou te mostrando aqui, ele também, é, até três contas, é gratuita. O modelo Canvas Persona e Business, os quais eu vou deixar disponível para você também, é, de forma gratuita, está aqui os dois, os dois anexos, né, que você pode ver aí, que esse é o um modelo para quem quer desenvolver um negócio, e o um modelo também aí de é, persona, o qual a gente já é, falou um pouquinho, ok? Vamos continuando, a gente vai falar sobre Kanban também, que é uma estratégia, que é uma ferramenta de marketing, a gente vai falar sobre é, essa ferramenta, que é de fazer os funis é, de vendas, e relacionamento, caso você opte por algum dos funis, e a gente vai falar sobre os formulários de pesquisa e como que a gente faz essas pesquisas. Então, essas são as ferramentas que vão te auxiliar é, no, teu, no teu planejamento, ok? Então, essas são as ferramentas é, dos, dois, dos dois passos aqui do, do primeiro pilar. O segundo é, pilar é o de execução. Né? Você tem que entrar no campo de batalhas, ok? Então, vamos lá. Que ferramentas que eu preciso para é, entrar no campo de batalha? Terceiro passo, né, as redes sociais, e você pode optar por algumas delas, entre Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, ou apenas uma dessas, a gente vai te ensinar a construir isso de forma profissional. É, é, ferramentas de e-mail marketing, eu coloquei alguns aqui, que é a Lead Loves, e-mail shipping, software, e mailjet mas tem diversas, eu vou falar sobre é, um pouco delas também e chatbot para é, Facebook, existem várias também, site, caso você queira ter um site, um blog, uma página de vendas, captura, você vai precisar de domínio e hospedagem, a gente vai te ensinar sobre isso, e páginas de captura, como que se constrói, aí eu uso o Optimize Express e o Lead Lovers, também uso o Menjete e tem várias outras é, páginas de vendas, você pode construir com as duas ferramentas também, e ferramentas de crescimento e automação de redes sociais. E o WhatsApp Marketing, a gente vai aprender tudo isso é, no meu curso. E também temos as campanhas, né? depois que eu tenho a minha, é, o meu planejamento, eu já sei com qual ferramenta eu vou utilizar, eu já sei a minha estratégia, eu sei o meu público, o meu avatar, tudo certo, eu defini, as minhas redes sociais, agora eu vou para as campanhas, existem dois tipos de campanha de atrair essas pessoas, da forma orgânica, que é muito interessante para quem não tem recurso nenhum, e a forma paga, eu comecei de forma orgânica, no meu negócio de marketing Multinível, é, trouxe muitas pessoas boas na minha organização, inclusive um grande amigo na Bahia, é, que hoje está comigo há mais de três anos, Dentro da minha organização, fiz campanhas orgânicas, né, dentro de grupos específicos e campanhas pagas que também me trouxe muito resultado, acelerou demais é, os meus resultados. A gente vai entender um pouco mais sobre isso em videoaulas, passo a passo, ok? Uh, e o terceiro e último pilar, eu considero o pilar mais importante, e aí eu preparei três passos, né, que é o pilar de análise de métrica e pesquisas, ok? E existem várias ferramentas de análise de métricas e pesquisas. Existe aí o Facebook Ads, o Google Ads, Google Analytics e várias outras é, também. A gente tem, pode usar o WhatsApp Marketing, formulário de pesquisa do Google, é, métricas de abertura de chatbot, métricas de abertura de e-mail marketing. E por fim, a gente precisa ajustar tudo, entender o que, que deu muito certo, o que, que tem que ser melhorado para que a gente volte lá no nosso planejamento e a gente execute melhor, acertando mais o alvo. Eu quero te falar é, um pouquinho do bônus né, que, que, que eu acho importante é você ter crença é, nas tuas ações. E hoje dá para você ter resultado na internet investindo muito pouco ou quase nada. E como que se ganha dinheiro muito rápido na internet? Existem basicamente duas formas, tá? A forma que é mais rápido, que é de ser afiliado, e a forma de ser um produtor, um infoprodutor. E qual que é a diferença de uma e da outra? O produtor é aquela pessoa que produz conteúdo, faz vídeo, faz campanhas, coloca nas plataformas de vendas, é, enfim, constrói todo o marketing, o branding de um produto. É, se você quer vender video, aulas de, de, de fitness, se você quer vender vídeo para de culinária, de esporte, enfim... Qualquer coisa, qualquer habilidade que você tenha, você pode se tornar um infoprodutor e construir um produto e vender assim como eu estou é, fazendo e te ensinando. E a forma mais rápida para você é, ganhar dinheiro enquanto vai aprendendo a fazer isso é sendo um afiliado. O que, que o afiliado faz? O afiliado pega um produto pronto né e ele vende. Como que, é, como que ele se torna um, um, um afiliado? Você é, se afilia em alguma plataforma, se cadastra em alguma plataforma, é, tipo monetize Eduz ou Hotmart, e lá tem vários infoprodutos de produtores como eu. E você pode receber uma comissão, é, 50% ou até mais é sobre os produtos que você indicar. Mas o que é importante? Como é que você escolhe um produto? Tem produtos que pagam 500 reais, reais, R$ reais. O importante é saber se o produto é, dialoga com o teu nicho de mercado. Se as pessoas vão consumir, então não importa o quanto tu ganha, mas importa quantas vendas você vai conseguir fazer e quantos é, problemas você vai solucionar com o produto. Por exemplo, esse que eu estou te mostrando, ok? Então assim você escolhe um bom produto. E eu quero falar agora para você aqui, ó, é, sete vantagens de um afiliado, ok? Um afiliado não precisa investir horas em produção de conteúdo, não precisa investir toneladas de dinheiro em tráfego pago, não precisa ter habilidades para gravar vídeos e editar, não precisa contratar equipe para fazer o lançamento de um produto, não precisa entender de copy, não precisa desenvolver um modelo de gestão de marketing e os lucros são muito altos e quase nada de investimento. Né? Então é muito bom ser um afiliado, para você começar a ir entendendo a internet, botando dinheiro no bolso, e quem sabe lançar o teu produto e ganhar dinheiro também com isso, ok? Então, esse bônus aqui é, vai ser inteiramente gratuito para você, ok? E agora eu quero te falar sobre o meu e-book. Eu preparei esse e-book com muito carinho para você, que são sete passos garantidos para construir e expandir o seu negócio online. Descubra como construir e expandir um negócio online, vendendo todos os dias pela internet, criando autoridade, aumentando a audiência, sendo uma celebridade, para gerar mais prospectos, para pros, você pros conversar com mais pessoas, as pessoas vêm te perguntar o que, que você faz. E, e, e esse e-book, olha, gente, eu, eu preparei assim, muito, com muito carinho mesmo, ele está muito bem organizado, como você pode ver, e, e eu quero... Eu quero, eu quero fazer um te presentear tá bom quando você adquirir esse e-book eu quero te presentear eu quero você está vendo essa esse aqui é o meu curso marketing do sucesso tudo que eu te expliquei aqui eu gravei em vídeo aulas um passo a passo uma metodologia incrível que se você seguir você vai ter muito resultado vai entender é, como é legal trabalhar pela internet tendo é, gerando audiência é, ganhando dinheiro, viajando o mundo, isso é muito importante. E dentro do meu curso eu explico tudo como que funciona isso. Só que, eu, ao adquirir o meu e-book, eu vou te dar de graça o primeiro módulo, o módulo de planejamento, você vai entender tudo de planejar, né? tudo. Então é um bônus que eu estou te dando ao adquirir esse e-book, é de graça o primeiro módulo, ok? Bom, e o que, que é importante você entender? Que esse e-book que eu estou disponibilizando para você, é ele vai ficar por tempo limitado, então eu não sei quando é que você está vendo é, esse vídeo, talvez é, eu gravei esse vídeo numa data que você está vendo depois, então pode ser que falte 7, 5, 3 dias ou até mesmo um dia para acabar a promoção e depois eu não vou mais disponibilizar acesso ao módulo do meu curso. É, então você pode adquirir o meu e-book né, por um preço extremamente promocional, 12 vezes de 9,74 de 159 reais você vai pagar 12 vezes de 9,74 e você vai ganhar, é, você vai ganhar acesso ao meu treinamento, ao primeiro módulo, é, você vai ganhar acesso ao bônus de infoprodutor de graça, você vai aprender a vender rápido, é, você vai fazer o download do Canvas Persona de Graça e você vai fazer, ser parte da minha lista VIP de amigos, vai receber dicas sacadas e todas as novidades de treinamentos e ferramentas é, de marketing digital para você potencializar o, o teu negócio. E olha só, quero fazer uma coisa aqui muito interessante para você. Eu quero te dar uma garantia de 7 dias. Ao adquirir este e-book, que custa apenas 12 vezes de R$ 9,74. E se você não gostar do e-book, em até sete dias úteis, me mandar um e-mail, eu vou te devolver todo o dinheiro e vou te deixar o e-book para você. Não precisa me devolver o e-book, mais interessante de tudo é que a gente vai continuar sendo amigo, você vai continuar consumindo os meus produtos e não tem nenhum problema com isso. O que eu quero é a tua satisfação. Ok? Parte desse investimento que você fizer, eu vou estar tá doando para uma ONG chamada ONG Amor né? uma ONG que trabalha com, com crianças. Com, com jovens e crianças carentes que precisam muito da nossa ajuda. Então eu acredito que é, é muito válido um, um, um projeto desses, eu acredito que você vai aprender muito, eu acredito que você vai contribuir é, um pouquinho com quem precisa, e caso você não queira fazer a doação, caso você não queira o e-book, eu te devolvo todo o dinheiro sem problema nenhum. Mas aí é menos que é, um cafezinho no aeroporto, você tem acesso a todo esse conteúdo, aí para você poder ter muito resultado. Então tudo que você tem que fazer é clicar nesse botão, clique aqui e você vai ser direcionado para uma plataforma de compras e vendas. Então lá você vai fazer a aquisição do e-book e você vai receber dois e-mails. O primeiro e-mail você vai receber com o um e-book e o segundo e-mail você vai receber um login e uma senha. Esse login e essa senha é para você entrar aqui no meu curso, tá bom? Você vai poder acessar aqui bônus, vai estar tá tudo disponível para você e eu tenho certeza que você vai gostar muito inclusive o e-book vai estar aqui dentro também, o modelo Canvas e muito mais. Então clica nesse botãozinho aqui que você está vendo, amarelo, acesse aqui e faça a aquisição antes que eu tire do ar e o contagiro chegue aí no, no zero e realmente não vou abrir mais vagas, não vou mais disponibilizar o e-book nem acesso ao primeiro módulo é, do meu curso. Eu estou oferecendo esse módulo de forma gratuita para que você possa sentir como que é o curso. Se você quiser continuar, a gente vai continuar. E se você optar por não continuar, não tem problema nenhum, pois é de graça mesmo. Ok? Então, clica no botãozinho amarelinho ali, que você está vendo ali, e faz aquisição. Eu te encontro lá dentro do curso. Ok? Até mais!